Olha o que eu tô falando, do jeito que o pessoal obedeceu tão bovinamente ao governo com essas regras da Covid, nunca mais a gente vai ter paz agora. A Filadélfia se tornou a primeira maior cidade americana, a primeira grande cidade americana a reinstituir o, a, o mandato de máscaras em lugares fechados, ou seja, na Filadélfia, há um tempo atrás, já havia suspendido esse mandato, você já podia andar sem máscara para tudo quanto é lado. E aqui no Rio, aqui no Brasil, já há um monte de tempo já tinham também levantado a necessidade de máscara, não precisa mais usar máscara. Aí, tá vendo? Vocês falaram que ah, o governo ia ser autoritário para sempre, ele foi autoritário só durante a pandemia, já está parando de mandar máscara, de exigir máscara. Não, repara o que eu falei, no momento que o governo conseguiu te obrigar a vestir máscara, nunca mais você vai ter a liberdade de deixar sua cara ao ar livre novamente, nunca mais. Agora, é meramente uma concessão dele deixar você sem máscara. A qualquer suspiro que tiver, ah, houve um aumentozinho de casos de uma variante pequena de baixa gravidade que não vai dar em nada e não sei o que é lá, já foram lá. Os parasitas políticos lá de Filadélfia e obrigaram novamente o pessoal a usar máscara em lugar fechado. Não tenha dúvida nenhuma que os autocratas brasileiros estão doidos para fazer isso também. Qualquer desculpa que tiver daqui para frente, qualquer coisinha. Ah, aumentou um pouquinho o número de casos, pronto. Obriga a máscara de novo, tranca todo mundo em casa, proíbe bar, fecha tudo novamente. Um absurdo completo. A forma bovina. Como a maior parte das pessoas obedeceu essas regras absurdas, sem nenhuma evidência científica, sem nada que justificasse lockdown, uso de máscara, essas besteiras todas, não tem nada que justifique isso. O vírus é muito menor do que o tamanho do buraco lá da máscara. Ah, mas a gotícula patati patató, se você falar a gotícula com o vírus vai ficar presa na máscara, a gotícula com o vírus não é problema, porque a gotícula é pesada, ela cai no chão. Você fala, se você espele vírus através de gotículas, aquilo cai no chão. E a menos que você vá sair por aí, ela lambendo o chão da rua, isso não vai fazer diferença nenhuma para você pegar a Covid. Pronto. Lógico, também faz diferença se você estiver falando diretamente na cara da outra pessoa. Se você estiver falando diretamente na cara da outra pessoa, você pode sim transmitir com gotícula. Mas a maior parte das situações, se você está andando na rua, você vai falar, se tiver uma gotícula com vírus, ela vai cair no chão. Não tem nenhuma chance disso ter problema. Aí ah, e o papo do pessoal? aí ah, não, você tem que usar a sua máscara para me proteger e eu uso a minha máscara para te proteger. Balela! Se o problema é a gotícula no final das contas que vai ficar preso na máscara, basta você usar duas máscaras. Você tem exatamente a mesma quantidade de proteções contra gotículas que se eu tiver usando uma máscara e você tiver usando uma máscara. Bota duas, pronto. Resolvido o problema e para de encher a porra do saco. Para de obrigar pessoas a usar máscara, que não tem lógica nenhuma, não tem evidência científica nenhuma. Todos os estudos que falam que máscara melhora ou dificulta a transmissão de Covid, são feitas com máscara N95 e PFF2. Essas eu concordo, essas realmente têm a chance de evitar a transmissão do vírus. Só que a máscara de pano, como o pessoal está usando, ou máscara cirúrgica, como o pessoal está usando, esquece. Serve para porcaria nenhuma isso. E agora, para todo sempre, como a gente obedeceu essas ordens de forma bovina, para todo sempre a gente vai ter agora esse problema. Vai ter uma gripe mais forte amanhã? Ah, não, tem que obrigar a máscara de novo. Todo mundo obrigado a usar máscara de novo. Ah, tem uma. aumentou um pouquinho o caso de Covid, vai lá, máscara de novo. Olha o absurdo dessa situação. Culpa da obediência bovina das pessoas. E não ache que isso daqui também não vale para lockdown, para fechamento de bar e restaurante, para esse tipo de coisa, não, tá? Se for interesse do político, se o político quer, sei lá, impedir manifestações contra ele ou fazer alguma coisa, ele vai partir, vai tirar isso da cartola e vai lindamente usar isso daí. E eu não duvido nada que aqui no Brasil também, no segundo mandato do Bolsonaro, é, com a oposição querendo que o governo afunde, que a economia vá mal eu não duvido nada que também inventem essa história. Ah não, olha só, talvez até antes da eleição, hein não duvido não. hein Ah, é, ah olha só, aumentaram o número de casos de Covid, vamos trancar tudo de novo, fecha as indústrias, vamos fazer um lockdown estilo Xangai. Não descarta essa possibilidade não, isso daí virou uma ferramenta política. Isso aí nunca foi ciência. Lockdown não tem nenhuma evidência de que lockdown funciona. Ao contrário, tem várias evidências que estão saindo agora que lockdown não só não ajudou em nada na transmissão da covid, como pode ter piorado a situação, porque pessoas em casa pegam covid com mais facilidade do que na rua. Então, ou seja, não é à toa que você vê aquele seu amigo que ficou super paranoico com esse troço, que não saiu de casa, que não fez nada, não sei o que lá, e acabou pegando a Covid do mesmo jeito. Eu peguei, mas peguei só em dezembro de 2020, ou seja, andei fiquei andando todo dia na rua e não tirei nada até lá, até, do, até dezembro de 2020. Enfim, tá vendo? É isso daí. A liberdade já foi, meu amigo. agora a solução nossa é a mesma do resto das liberdades que já foram tiradas de nós. É acabar com o governo. Quando o governo acabar, acaba essa brincadeira toda. Se chegou até aqui gostou do vídeo, por favor deixe o seu like no BitChoot, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble ou no indicador de aprovação que estiver disponível.